Gente, então, pelo segundo ano consecutivo, a gente tem a aldeia Tecoa Paraná representada aqui. E esse ano é um projeto sobre agrofloresta na aldeia. Foram quatro mutirões para a construção de uma horta orgânica na aldeia, garantindo uma alimentação adequada de acordo com a cultura local. E quem vai contar um pouquinho para a gente é a Maria Júlia Salum, do Agrofloresta nas Aldeias. Bem-vinda.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 então, o que a gente precisou, porque como a aldeia fica próxima da praia, né, o nosso solo ele acaba sendo muito ácido e muito, muito arenoso. Né? Então, a gente teve que fazer uso bastante de matéria orgânica morta, folhas secas, grama cortada, restos de bananeira. Bananeira foi nosso total potencial. Né? E aqui o pessoal trabalhando, a maior parte do pessoal, a gente é já envolvido com a comunidade há um tempo, né, estudantes da Unifesp, da Unesp, mas aí a nossa divulgação tomou uma proporção grande, assim, e aí o pessoal de Santos, de São Vicente, Praia Grande, Itanhaém, começaram a se inscrever no projeto e vieram participar dos mutirões com a gente. Né? Para fazer os mutirões, a gente teve que seguir algumas burocracias aí, né? algumas negociações com o parque, com a gestão do parque estadual. E aí foi possível a gente fazer quatro dias de mutirões, no total, a gente plantou 23 mudas nativas de seis espécies diferentes e nosso espaço total de 300 metros quadrados aí. Então, a gente espera que vai alimentar bastante gente da aldeia. Né? Então, é, a principal ideia aí foi unir os conhecimentos, né, a troca de experiências do nosso coletivo lá da Unesp, o coletivo Viva agroecologia Caiçara e a, a experiência né, de cultivo tradicional, conhecimento tradicional dos Guarani Embiá da aldeia, né, que só tem ensinado a gente muito, muito, muito aí, e, e garantir né, uma alimentação saudável, o direito de uso da terra, de plantar aquilo que eles querem comer, né, a soberania alimentar, a gente chama. É, e aí, queria né, completar aí, de que agradecer principalmente o pessoal da aldeia, de que no meio né, desse quadro atual aí que a gente vive, do genocídio né, dos povos indígenas, junto com o desmonte das instituições públicas, né, o ICMB, a FUNAI, que cuidam aí do meio ambiente das comunidades tradicionais, é, aqui na aldeia a gente encontrou né, um um momento de luta, sim, pela garantia dos direitos, né? As alternativas que, que esses povos lutam para garantia e tudo que é deles retirado, né? Então toda a resistência, resiliência. Aqui os momentos mais especiais, né? Os almoços incríveis aí que a gente fez. E aí queria já puxar o, o gancho aqui, que agora, né? As nossas sementes literalmente estão germinando e a gente vai colher em breve. E as nossas atividades não param por aqui, né? agora a gente está aqui com uma campanha no Vaquinha Online, né? essa plataforma aí de arrecadação online, para reconstruir a Casa de Reza, a Opan, que com as fortes chuvas de verão do início desse ano, é, derrubou a Casa de Reza né? lá da aldeia, e a Casa de Reza é extremamente importante para a cultura guarani para manutenção do modo de vida, né, para as reuniões, para as concentrações, para o próximo dia. Então, quem puder contribuir, ou divulgando, ou contribuindo com dinheiro, é só acessar a Vaquinha Online, que a campanha está lá. E é isso.